Oi família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu vou ensinar pra vocês aí, ó a forma mais fácil do mundo pra você fazer muda de rosas, pessoal é isso mesmo, você vai aprender uma forma tão fácil, mas tão fácil, você vai falar assim, Márcio é inacreditável é muito fácil mesmo pessoal vocês pediram bastante nos comentários então fiz questão de atender os pedidos de vocês e gravei esse vídeo aqui totalmente especial que você vai aprender de uma vez por todas a como fazer muda de rosas então desde já se você gostar do vídeo deixa o like compartilhe com quem ame rosas igual a você e vamos pro conteúdo pessoal Sol, estou aqui com diversas mudinhas que eu fiz o importante é que você deixe elas ok em um recipiente com água por dois dias, pois isso ajuda muito no processo, então vou retirar as, mudinhas, as futuras mudinhas aqui da água aqui. é muito simples pessoal, vocês não vão acreditar na facilidade que é para você fazer muda de rosas depois desse processo que eu ensinar para vocês, para você saber o lado certo que você tem que plantar, o espinho sempre tem que estar apontado para baixo assim ó com ângulo para baixo e você sabe que esse é o sentido correto ok vou deixar as mudinhas aqui eu vou usar dois processos diferentes um com areia e um com terra para você conseguir ver a diferença de desenvolvimento entre os dois sistemas o que você vai precisar fazer? vou apenas enterrar os galinhos aí você pode colocar vários galinhos. é importante que a terra esteja bem fofa. Ah, Márcio, eu posso tirar os espinhos? Não é recomendado não. Você pode acabar danificando a sua planta aí para sempre se você fizer isso. então, o que você vai fazer agora? você vai regar bastante o sistema vou usar a própria água aqui e agora eu vou regar com a parte com a terra como aqui em Belo Horizonte está fazendo muito frio eu não vou usar o esquema de estufa eu vou só reservar as mudinhas num local que não vai bater sol diretamente mas elas vão ter grande incidência de claridade apesar de não pegar o sol diretamente aqui eu deixei elas no local onde que elas não pegam sol diretamente e vou mostrar para vocês o resultado agora eu vou mostrar para vocês aí o resultado após 5 dias que eu plantei as mudinhas aqui e vou mostrar para vocês a diferença que há entre você plantar na terra para você plantar aí na areia para você gerar suas mudas então pessoal como você pode ver aqui a muda na areia ela se desenvolve incrivelmente mais Olha só para você ver o tamanho dos brotos após 5 dias. Incrível, né? Olha só para você ver a diferença como é que esses brotos aqui estão bem mais modestos, né? Só aquele ali que tá um brotinho mais penetrante. Mas deu broto também. Mas igual esse aqui não. Então, pessoal, eu molhei isso aqui de 3 em 3 dias. Você pode deixar aí a sua mudinha nesse sistema aqui por mais em torno de uma semana que vai começar a gerar as raízes aí. Você já pode plantar ela no local definitivo e você vai ter uma muda nova de rosas maravilhosa. Então pessoal, compartilhe esse vídeo aí com quem gosta de rosas, quem ame rosas, pois com certeza essa pessoa vai te agradecer bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe suas dúvidas nos comentários que eu já falei para vocês que eu faço questão de responder para todo mundo. Espero que todo mundo fique com Deus e abraço! Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.